quando você vai alugar um carro você fala assim nós como que é caro né como que é caro alugar um carro 120 para você o aluguel do carro é caro só que 120 para você um aluguel de um cartão de crédito não é caro né? então quando você não para não pensa aquilo que está na sua carteira você acaba tendo um custo desnecessário com um cartão que talvez para você não é o seu perfil ele é bonito ele é bonito mas ele não te atende o é eterno do bradesco existe é, dois conceitos de cartões do, do bradesco é eterno o cartão é eterno ele é feito de metal, você viu aqui o peso que eu mostrei para vocês. Ele é um cartão muito bom também. A anuidade dele salgada também, anuidade 1680, né? 1680, uma anuidade cara, também para um cartão com benefícios, tá? O cartão é eterno, ele é feito de metal, tem também seu apelo para com os cartões adicionais, tá? É, vem com a tecnologia com Bradesco, Bradesco Cartões, pontuação de quatro pontos a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram nivelo. Você pode pedir aí também sete adicionais grátis, sem pagar a anuidade e a anuidade dele é, não tem a isenção por gastos mensais. No entanto, nós temos membros do canal que acabam é, conseguindo a isenção ligando na central negociando esse cartão aí, tá? Então o pessoal acaba ligando na central para tentar conseguir é, esse cartão, tá? Bem, eu não vou falar dos benefícios com, com o Bradesco e sim o que ele tem de poder no cartão, que é o concierge, pontuação de quatro pontos que nunca expiram, acesso ilimitado ao lounge aqui, o titular os adicionais e 12 convidados por ano, acesso ilimitado ao Dragon Pass, o titular, os adicionais e 12 convidados por ano, a sala VIP do Dragon Pass e do Lounge aqui. Esse cartão você consegue ele com uma renda de R$ 75 mil e também é, o investimento é, atrelado ao banco, né, em conjunto. né e um limite pré-aprovado de 150 mil. Então, o cartão ele precisa ter 150 mil de limite pré-aprovado com 75 mil de renda para conseguir esse cartão, seja ele no Prime, é, Prime Top Tier ou Prime ou Private. Tá? Então, tanto nos três segmentos aí Prime, Prime Top Tier ou Private, você conseguiria esse cartão. É um cartão muito bom, porque além de ter os benefícios do Lounge Key, Dragon Pass o cartão figura aí entre o terceiro melhor cartão do país. Então é um cartão que tem a busca pelos membros inscritos e tal. Clientes Bradesco Prime vai atrás desse cartão. O cartão, além de ele poder usar nessas salas que eu falei, também acessa as salas do Bradesco Lounge. Tá, em Guarulhos, Terminal 3, Terminal 2, é, Congonhas, Rio de Janeiro, Curitiba. Então o cliente ele tem esse apelo de graça com as salas do Bradesco, levando um acompanhante grátis. Tá? Então, é, é um cartão hoje supremo do mercado, ele está em terceiro lugar é, no mercado entre os melhores cartões, os cinco melhores cartões do país, ele aparece entre os cinco melhores, é um cartão que dá vontade de ter, mesmo a minha idade sendo 1.800 e pouquinho, ele é um cartão que traz benefícios. E os benefícios que traz esse cartão, ele se paga também. No entanto, não adianta você ter um cartão como esse na carteira e viajar uma vez só por ano. Você também estaria pagando um aluguel no Bradesco. Então, esses cartões que eu acabei de falar, os três cartões, o Autos, o Eterno e o The One do Itaú, são cartões para o público do alta renda. Se esse público não usa o cartão, ele se torna uma, um aluguel de, de cartão de crédito. Você está pagando uma, uma mensalidade para o banco. E quando você vai alugar um carro, você fala assim, nossa, como que é caro, né? Como que é caro alugar um carro? 120 para você, o aluguel do carro é caro. Só que 120 para você, um, um aluguel de um cartão de crédito, não é caro.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 você tem um cartão desse que paga 1.300 e pouco de mensalidade, 1.800 e pouco. Aí você vai lá e gasta 5 5.000. Por que, que eu vou gastar 5 5.000 no cartão desse com 150 150.000 de limite se tem cartões aí que com 5 5.000 eu não pago anuidade? Porque se você gasta 5 5.000 nele, de vez em quando, a pontuação dele para você não refresca nada. Né? Então o importante é o que Você saber esse cartão é um cartão bom ele está entre os, os cinco melhores do país o The One também é um cartão maravilhoso o Autos é um cartão maravilhoso também mas nós temos que saber usar todos os benefícios que esses cartões têm você não, não, não vai ficar desguarnecido em um aeroporto se você tiver o Autos o The One ou o Autos o The One o eterno e o Autos são três ótimos cartões. A Eterno, Autos e The One. Qualquer um desses três, você está muito bem servido. Agora, se você pegou por pegar e não usa o cartão, você acaba tendo um problema na sua carteira, aí, ao invés de ter uma solução. Então, o legal desse cartão é você ter ele e usufruir dele. Você pode usar no cinema com 50% de desconto. Você pode ir nos teatros, teatros Bradesco, com 50%. Você pode usar o concierge para fazer pesquisa para você de graça. Reservar um restaurante para você com um vinho, um champanhe, com datas comemorativas, top. Alugar carro, top. Mandar buscar você na sua casa e levar para o aeroporto, top. Né? Então usar aquilo que o cartão tem, Pra te oferecer e aí sim minar essa anuidade que está sendo cobrada sua caso o cartão não te dê isenção da anuidade beleza show maravilha de antemão quem tem os três estão muito bem servidos agora está bem servido não significa que eu concorde com a anuidade desses três cartões eu acho que o The one não vale 4 mil reais, e eu acho que esse cartão do Itaú do, do Bradesco também não vale R$ Eu não acho que vale isso, eu não acho que vale isso. O Autos, R$ 1.440, eu acho que ele vale R$ Mas, gente, passar de R$ o cartão de crédito aqui pro Brasil não tem tantos benefícios assim, além do que eu falei, para pagar isso. Por exemplo. Você tem um cartão American Express, igual esse daqui. Esse cartão American Express, esse daqui esse aqui não dá para você, ele tá em cima. Mas esse cartão American Express, por exemplo, é 1.300 anuidade. Só que o cara pontua cinco pontos em restaurante, te dá um global entry de graça. O cara te dá cashback de volta. Você vai lá em, é, comprar Uber, é, todo mês 10 dólares de presente. Ou seja, o cartão ele tem benefícios. 200 dólares de hotéis, 200 dólares no avião, diária de hotel de graça. Então, assim, o cartão, ele, o americano, ele cobra anuidade cara, mas ele te dá benefícios. Pô, você pega um cartão desse na entrada, é 150 mil pontos Rewards. 150 mil pontos Rewards, você viaja de Emirates. Na executiva deles. Então, assim ter um cartão de crédito com essa anuidade absurda e os benefícios são apenas a pontuação e sala VIP? O americano ele te dá pontuação sala VIP e mais alguma coisa mais. E às vezes a gente acha que o cartão que tá com a gente, ele é muito bom porque ele dá sala VIP e pontuação, só isso já basta. Não basta. A gente não quer só isso, a gente quer mais, né? Por isso é importante saber se o cartão que você tem desses três que eu estou falando, se ele atende a sua pessoa. Ele atende você aquilo que você busca. Tá? Aí sim, arrepia. Beleza?